Nesse vídeo de hoje, eu vou ensinar para você como fazer auto-hipnose, mas de uma maneira simples, de uma maneira tranquila, que vai se tornar muito funcional. Meu nome é Valdeci Carneiro, eu sou psicólogo, sou doutorando em psicologia e especialista em medicina comportamental pela UNIFESP, a Universidade Federal de São Paulo. E atualmente sou presidente da Sociedade Interamericana de Hipnose. Bom, eu não sei se você que está me assistindo agora, se você é terapeuta ou se você é simplesmente uma pessoa interessada em fazer auto-hipnose para se sentir melhor, para melhorar a sua vida, para cuidar de você mesmo, ok? Mas com esse vídeo eu vou te ensinar de uma forma que você vai aprender de fato como praticar auto-hipnose, como entrar em transe, entrar em auto-hipnose, dar comandos para si mesmo e conseguir os resultados que você quer. Agora, se você é terapeuta, isso já fica bem mais simples. É só você seguir o passo a passo comigo e depois você vai ensinar esse mesmo passo a passo para os seus clientes. Bom, eu sei que é possível que você já tenha visto vários vídeos de auto-hipnose ou várias técnicas e as pessoas falarem para você. Olha, faz desse jeito ou faz assim e às vezes dão duas, três dicas e você não consegue desempenhar depois. Mas aqui, a minha ideia é que você faça auto-hipnose e funcione de verdade. E por que, que vai funcionar de verdade? Porque aqui eu não vou entrar naquelas estatísticas que dizem Ah, tantos, tantos por cento de pessoas entram em transe e outras não entram. É, isso não é verdade. E por que, que não é verdade? Porque todos nós temos basicamente a mesma neurofisiologia. A mesma. A mesma neurofisiologia. Então, se funciona para o Valdeci Carneiro, funciona para você também. É óbvio que o meu trans é meu trans e o seu vai ser o seu. Mas funciona. Então, eu vou te dar um passo a passo que é replicável. E se é replicável, significa que quanto mais você treinar, melhor você vai ficar. Bom, as pessoas costumam te dizer que... Ah, procura um lugar sossegado, procura isso. É, se você tiver condições ideais... Ótimo, um lugar tranquilo, um lugar sozinho. Se você estiver no meio da mata, melhor ainda. Se, se estiver chovendo, vai ser muito interessante. Mas se você não tiver procure simplesmente um lugar como uma cadeira. Eu estou numa cadeira, ok? Poderia ser uma cadeira normal, sem apoio para os braços. Existe uma das técnicas que a gente usa muito. É uma técnica de chutes criador do treinamento autógeno de que ele chama de postura do cocheiro. O que é a postura do cocheiro? Imagine que você é o cocheiro de uma carruagem. E que você está aqui segurando as rédeas da sua, dos cavalos ali que estão na carruagem. E você parou para descansar. Então você vai segurar as rédeas e vai deixar o corpo pendendo para frente. Ok? Então, se em algum momento você é, entrou em transe e você não tem um apoio para a cabeça, ou esse apoio fica muito inclinado, como você vê na minha cadeira aqui, e poderia doer o pescoço, deixe a sua cabeça pender para frente. Essa postura não cansa e você vai poder entrar num transe cada vez mais profundo e relaxante. Ok? Então vamos lá, vamos começar. A técnica que eu vou fazer agora é a técnica que eu mais utilizo e meus terapeutas aqui na sociedade interamericana de, de hipnose usam. Com os próprios para eles mesmos né? e para os clientes que nós temos. Então todo cliente aqui aprende a fazer auto-hipnose. É, por que Valdeci? Bom, primeiro porque auto-hipnose, você aprender auto-hipnose é aprender a cuidar de si. E para o terapeuta que ensina auto-hipnose para o cliente, eu estou dizendo para o cliente que é, ele vai aprender a cuidar de si. Que não sou eu que estou fazendo, é ele. Então entenda, entenda agora, é você quem está fazendo tudo. Tá bom? Então vamos lá. Eu vou fazer uma técnica simples, e por isso ela é muito, muito funcional mesmo. Então eu vou respirar profundamente três vezes, puxando o ar pelo nariz e soltando o ar pela boca. Três vezes, profundamente. Então, esse é o comando. Eu já começo agora dando um comando para mim mesmo. Eu vou respirar profundamente. Vou tirar meu óculos, tá, gente? Eu vou respirar profundamente, inspirando pelo nariz e expirando pela boca. E a terceira vez vai ser o sinal perfeito para o meu cérebro, para a minha mente, para o meu corpo, para entrar no estado de relaxamento cada vez mais profundo e agradável. Um relaxamento, um estado onde novos aprendizados começam a acontecer, ok? Então vamos lá, prontos? Bom, às vezes, quando você volta do transe de auto-hipnose, volta o metabolismo, o organismo volta meio lento. E, às vezes, a boca é um pouquinho seca, que inclusive está me acontecendo agora, e a sensação meio de sonolência. Ok? E não sei se meus olhos ficaram vermelhos ou não, às vezes ficam isso é natural de acontecer eu acredito que você tenha notado alguns fenômenos acontecerem, é, por exemplo, o relaxamento muscular, é, movimentação das pálpebras que a gente chama de palpebração intensa, talvez movimentos de sono REM, é, provavelmente a pele ficar mais descorada, né, mais pálido que é a circulação periférica reduzida, a assimetria corporal, a própria queda da cabeça para um lado do corpo. Deixa eu pegar meu óculos. Essa assimetria corporal, ela é um dos, dos elementos que a gente chama de constelação hipnótica, que faz parte da constelação. Então, todos eles, né? é a respiração mais lenta e profunda, o tônus muscular, mais afrouxado, mais relaxado, a... a circulação periférica reduzida, a palpebração. Então, tudo, todos esses são sinais de transe, fazem parte de uma constelação hipnótica. E tem alguns fenômenos hipnóticos que acabam acontecendo também, como a distorção do tempo, você pensar que passou muito tempo ou você pensar que passou pouquíssimo tempo e passou muito mais. Ok? Então essa é uma das formas. É, eu tenho um outro áudio, um videozinho que, tá, que tem no YouTube, onde eu ensino a relaxar mais profundamente. Mas, é, de, são 10 minutinhos, é um áudio de 10 minutos onde você entra em transe e volta. São 10 minutos que já servem para você relaxar, relaxar bastante. Além desse tem um outro que, também de auto-hipnose auto para dor. E para alívio, ou seja, mas mesmo quando é para dor e para alívio, um dos fenômenos que acontece é você ser meio tirado de circulação, dependendo da hora. Você faz, apaga, entra num transe mais profundo e pode voltar. Esse é de 18, acho que é 18 minutos, ok? Então, esses vídeos vão estar na descrição aqui desse nosso vídeo, tá bom? E eu quero te dizer mais uma coisinha, se você... Fazendo autohipnose. se você já faz autohipnose é, ou você começar a utilizar meu vídeo, esse vídeo, essa aula e praticar, deixa depois seu comentário aqui, me fala dos seus resultados. Vai ser muito importante para nós, é, vai servir inclusive para eu te dar um feedback sobre isso, ok? Nós olhamos todos os comentários e é só esperar um pouquinho que a gente vai responder. Eu vou te dar a resposta e vai ser bom para o seu crescimento, mas eu vou te ensinar mais Utilidades para auto-hipnose e mais formas de usar a hipnose na sua vida. Grande abraço!